Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço. Caio Nobre. Estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios das Movie List flamejante aqui. Exatamente, rapaz. Alanios dos Golpes pegando fogo e tudo aí, porque nós temos que falar sobre Ken mais uma vez aqui nesse canal delicioso do Street Fighter 6, pois depois da revelação do personagem, né, eles tiveram builds aí disponibilizadas lá na TGS pra eles poderem testar os personagens e tudo. E aí, foi disponibilizado no YouTube pra gente vários vídeos com movesets completos dos personagens, incluindo o do Ken. Então, no vídeo de hoje, a gente vai ver todos os movimentos completos lá, como que a gente faz os movimentos, como é que é o nome de cada um deles também tudo, e a gente vai poder entender um pouco melhor também. Do gameplay do próprio Ken Que tem algumas coisas bem interessantes Que só assistindo gameplay a gente não pega Mas com esse moviliste aqui A gente já fica mais ciente de como é que vai ser Jogar com o personagem Então já deixa seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder a educação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E a Brasil Game Show 2022 está chegando, meus amigos Entre os dias 6 e 12 de outubro Vai acontecer o evento Nós estaremos lá todos os dias Poder dar um abraço em você Querido inscrito, está rolando sorteios De ingressos da Brasil Game Show Não com as nossas lives para não perder esses sorteios também então vamos lá meu querido Alanius, para a gente poder conferir aqui esse videozinho de uns dois minutinhos aqui na verdade do nosso querido Ken mas a gente vai olhando com calma cada um dos movimentos né para a gente poder ver direitinho o que cada um deles faz os nomes desses movimentos e tudo Aqui a gente já tá com o um videozinho preparado, vamos até botar ele pra poder tocar aqui, vocês podem ver aí na tela de seleção de personagens Gaio e Ken. E aí eles partem aqui, Alanios, pro movie list do personagem completo. E aí ó, a gente vai deixar tocando aqui aos poucos, a gente vai parando pra poder ver algumas coisas. Esses primeiros aqui são padrão, né? Hadouken, uhum. Shoryuken e tudo mais. E aqui a quantidade de barra de drive, de quadradinhos da barra de drive, né? Que utiliza pra poder amplificar o golpe. Ó, Hadoukenzão ali padrão, né Alanios? Amplificado também. Shoryuken, nada também muito diferente do que a gente tá acostumado, Shoryuken amplificado, ó, aí o Tatsumaki. O que eu achei interessante, ó, ele coloca uma observação ali, né, do, do Shoryuken. Os efeitos mudam quando uh, você dá um Quick Dash. Sim, a gente vai chegar nesse ponto ainda, lá nos Unique Attacks aqui, ó. Isso já é uma, uma coisa que a gente lá né, no dia que eles apresentaram o Ken, a gente conversou a respeito Que eles adicionaram o dash ali como uma mecânica que vai modificar os ataques do Ken né, Dando mais opções aí, eu achei isso bem legal, viu? Pois é, mano, pois é Vocês vão ver quando a gente chegar na parte dos unique attacks O dash do Ken vai ter umas propriedades bem interessantes aí dentro do game Pra poder enganar até mesmo o oponente, cara Ó, aqui é o que novamente, que eu voltei um pouquinho A gente tem o nosso querido Tatsu Aí, ó, amplificado, ele dá, vai pra cima e dá aquela porrada de cima pra baixo, que a gente também viu nos combos, né, Alain, né, acontecendo. Uhum. O tácio aéreo. Esse aqui é um golpe novo, ó. O Dragon Lash Kick, que a gente tinha visto, né? Ele fazendo que, inclusive, quando amplificado, a gente consegue emendar com Shoryukens e tudo mais, assim, que a gente pôde ver também nos combos dos gameplays do Ken que a gente conferiu, né? ó. Ele dá um chutinho pra frente tudo, ele amplifica ali. Eles mudaram, eles trocaram ali pro próximo golpe. Mas a gente viu que dependendo da forma como ele utiliza isso, ele passa pro outro lado, né, Alanis? O cara kica e a gente consegue completar com outro golpe. Nós temos aqui o Jinrai Kick, que é outro golpe também que a gente comentou, que era um golpe especial. Só que ele tem uma particularidade interessante, ó. Olha lá, ele tem continuidades, esse golpe. Você faz meio e chute, aí com chute low, médio e high... Você tem movimentos diferentes a partir do golpe padrão, né, brother? Isso, isso é bem legal. Olha o nível de mind game que eles colocaram ali. Aquele Gorai Axe Kick, eu não vi na descrição se ele tava falando que era aqui, overhead, ó. alguma coisa assim. Repara no Gorai Axe Kick aqui, ó. Eles falam, ó. Ginai kick that cannot be blocked crouching. Aí, ó, tá vendo? É overhead. E o de cima é um low. Aqui, ó. Cannot be blocked Ela... standing. <risos> Os caras fizeram um bagulho que tem Mind Game no meio, velho. Ou seja, teremos um golpe padrão com 50-50 do Ken. Entendeu? 50-50, né? Que pra quem não entende, é quando você usa um golpe que você tem opções como esse daqui. E aí você pode mandar um overhead, você pode mandar um low. E o cara vai ter que meio tentar adivinhar o que, que ele vai fazer... Ou pegar a animação do movimento do Ken pra poder entender como é que ele vai defender isso Então, muito interessante, já curti pra caralho Mas ó, se você reparar na animação que ele faz do meio É mais fácil de você perceber o movimento Se a gente for prestar atenção Quando ele levanta a perna assim, eu acho que é mais fácil de você perceber esse movimento E pode não ser tão complicado pra defender Saca? Deixa eu uhum. até voltar um pouco mais aqui, ó Um bateu, olha lá, subiu, Tá vendo? É mais fácil você perceber quando ele levanta a pernona dele lá pra poder bater. Porque você vai usando low pra sempre e o cara acostuma achando que vai ficar nisso. E aí você vai lá e manda um overhead. O cara já entra em desespero porque no próximo ele já não sabe o que você vai fazer. Ele não vai conseguir reagir. É louco isso, mano. Exatamente, cara, ó. E aí a gente tem aqui esse Kasai Trust Kick do Ken. É uma sequência de chutes, ó. Pode ser seguida de um OD. Ó, oh, oh, overdrive, se eu não me engano, né? Girar e kick que ele fala, vamos ver aqui a execução. É isso mesmo, muito interessante, ó. Vamos só voltar aqui pra gente poder ver que esse movimento, ele é, ele é massa, hein? Ele vai mandar esse girar e kick aqui, e aí com para pra frente aqui, rapaz, ó, ele vai dar meio que uma amplificada na parada lá, pum. E é tudo pegando fogo, na verdade, ó. Já ele finaliza o combo, né? É o, é o golpe que finaliza o combo, se tiver amplificado, então. Exatamente. Esse daqui a galera vai ouvir como chamar de RECA Que é um golpe que ele tem continuações ali Com o comando, né? Colocaram um RECA pro Ken ali Que tem Mind Game no negócio Vai ter que adivinhar o que, que o cara vai fazer Delicioso, Ken E aí, ó Nós partimos aqui pro super arte do personagem, né? Também nada de muita novidade Mas a gente vai saber exatamente qual que é qual agora Ó, com a voadora reta pra cima é o nível 1 Esse da animação, que é o do Street Fighter 3, é o nível 2 E aí nós temos o Shingryu Repa, que é o nível 3 dele que é muito louco, por sinal, irmão. Nossa, Nossa senhora. Que lindo. <risos> é lindo demais, cara. É muito lindo, na moral, essa execução. Ó, e é interessante os nomes. Dragonlash Flame, Shipur, Jinrai, Kiaku, que é do Street Fighter 3 mesmo. E o Shinryu Repa, mano. Era o Shinryu e tinha o Shoryu Repa. E o Shoryu Repa. Eles uniram os nomes. Uniram os dois. E é interessante que na descrição ele comenta ali que se você errar o primeiro hit do Shinryu Repa, ele manda o um Shoryuken depois. Né, então... Mesmo que você erre Tipo Você bateu O cara pulou Você vai errar o primeiro hit Mas o segundo você acerta Vai dar menos dano Mas ainda pega Pois é, mano Bacana pra caramba Então assim O Kenner Ele tá um personagem Bem cabuloso, velho Com várias opções uhum. E agora Vem o pulo do gato aqui Do moveset do Ken, Alanis, ó, Que a gente tava comentando Que é o famoso Quick Dash né? Uhum. A gente tinha esse Quick Dash Com uma V-Skill dele No Street Fighter V A gente apertava o soco médio O chute médio Ele dava corridinha E a gente dava aquela biquinha pra frente né? Ele tinha opções no caso Aqui eles colocaram né, Com dois chutes Você aperta dois chutes Aqui independente de quais sejam E aí ele Sim. vai dar aquela corridinha pra frente E aí ele também tem aqui as opções Igual o e Kick que a gente viu lá nos Special Moves, né? Ó, ele dá a corridinha pra frente. Corridinha pra frente com o low ele não faz nada, parece. Ou ele dá um soquinho, não sei, não entendi. É, o, o low é, é o Emergency Stop, né? Você interrompe antes de Ah, é de verdade. Chegar. Você interrompe a corridinha no meio ali. É, eu não reparei no nome. É, parabéns, cara, isso aí. <risos> Daí a gente tem o Thunder Kick, né? Que é o chute do Overhead. Muito louco, olha lá. Ó, corridinha. Overhead, <risos> bateu. <risos> e a corridinha com o Forte depois, que é aquela bica... Pra frente, do Sub-Zero. Do Sub-Zero. <risos> Exatamente, cara. Inclusive, essa bica pra frente aqui, ó... Tem vídeos que nós vimos de gameplay do Ken... Onde ele começa a bater... Dá o dash, dá essa bica... E ele ainda consegue emendar coisas depois... No combo dele. Então caralho, velho. Vai ser foda. A gente tem alguns outros ataques únicos dele aqui, mano. Esses soquinhos em particular eu acho muito foda porque tem nos cinco também, esses dois soquinhos. <risos> que ele dá dois soquinhos assim e você emenda alguma outra coisa lá. Ó. Pum, pum. E aqui também eu acho que ele tem no cinco esses três chutes. Mas diga, Lance, que você falar? Eles colocaram ali os target combos, né? Do Ken ali. Exato. Que é quase, quase igual as string do Mortal Kombat, né? Então Exato. são os golpes que vão naturalmente emendar um no outro ali. Exatamente, cara. E aqui a gente tem um triple flash kick, igual eles falam ali. É uma Sequência de três chutes a longa distância uhum. Que pega a longa distância lá Pum, pum, pum a gente viu também ele ah. utilizando isso daí, a gente só tem que saber se deixa ele positivo ou não no final desse parada. É, se dá pra cancelar o último golpe, né? Em alguns dos anteriores ali. Pois, deve dar, você, você aperta dois médios e ao invés de apertar o forte, talvez, você vai fazer um golpe especial, um girai kick, alguma coisa assim, sabe? É, olha, imagina que louco, dá os dois chutes, já emenda os três, o girai kick. Nossa, já, nossa, minha criatividade tá nem embora já. É, fi, a gente já começa a montar os combos na cabeça só olhando isso aqui, nossa, cara. Nossa, que da hora. Aí, ó, a gente tem os Agarrões padrão, né? O agarrão pra frente, tradicionalzão dele aí, e o agarrão pra trás, que também é muito característico e clássico. Do personagem. E aí é basicamente isso, né, Lance Que nós temos aí de moveset do Ken. Muito recurso interessante o personagem que vai deixar o bicho em um dos tops aí, eu acho, pra galera selecionar aí, mano. Eu acho que a, o que a gente viu ali de, de combo do, dele, inclusive, Caio, era tipo dois médio aquele Dragon Lash Kick amplificado que faz o cara kickar e aí ele vai dar o Shoryuken depois. Não era nem o Jinrai Kick. Então o um Jinrai Kick o que dá pra você fazer é... Mandar o médio, mandar o embaixo E mano, ele parece muito com o target combo do Ken Então você vai dar os dois chutes ali, ele vai começar super parecido Só que se for o Jirai Kick, você vai bater embaixo E aí você pode mandar o especial depois, olha, olha Pois é, meus amigos, muito foda Mal podemos esperar aí pra poder testar o Ken Quando chegar o Beta lá na BGS também, que a gente vai estar tá lá e tal e agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que, que vocês acharam, velho, desse set completo aqui do Ken, dos golpes do personagem tudo, um potencial absurdo que ele tem dentro do Street Fighter 6 e nós queremos saber a opinião de cada um de vocês agora sobre isso, cara, a gente vai adorar aí ver a opinião, como a gente acabou de falar, né? E, novamente, não se esqueçam, pessoal, de deixar o seu likezão, se inscrever no canal aí, pra gente poder chegar nos 100 mil inscritos. Contamos com a ajuda de vocês. E não percam as nossas lives pros sorteios de ingressos da Brasil Game Show, cara. Queremos dar um abraço em cada um de vocês lá, beleza? Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí, né, Alanios? Até mais, é? Vamos!